Fala rapaziada mais gozante do Brasil. Tudo bem com vocês? Olha Robson aqui de novo. O cara que já passou por situações mais constrangedora na vida sexual. Já cheguei até mesmo a ser chamado de rola mole. Por uma de minhas namoradas. Por conta dessa maldita da ejaculação precoce. Hoje, graças a Deus me sinto um homem feliz e 100% curado. Graças a tratamento de qualidades e eficaz. Com essas frustrações, me especializei no assunto da ejaculação precoce. Como eu disse no vídeo anterior, passei boa parte do meu tempo buscando métodos caseiros para me ajudar a durar mais tempo na cama, com tantos traumas e decepções. Hoje, posso falar claramente do assunto. Bom meu caro amigo, se você está assistindo esse vídeo é porque, assim como eu, você está passando pelo mesmo problema e o assunto te interessa. Então, bola pra frente que a fila anda meu garoto. Hoje, quero trazer para você uma sacada muito top e fica comigo até o final desse vídeo. Tenho certeza que você não irá se arrepender porque de hoje em diante a sua vida sexual pode mudar completamente. Isso mesmo. Depois desse macete que vou te mostrar o seu problema de ejaculação precoce pode estar com os dias contados. Então meu caro, já vai metendo o seu dedinho no gostei. Se inscreve no canal. Acione o sininho para receber as minhas notificações e compartilhe esse vídeo para geral e deixe o seu comentário abaixo do vídeo para fortalecer o canal. Estamos entendido? Então bora meu garoto. Hoje, especificamente, quero falar com você sobre uma poderosíssima planta, que é o ginkgo biloba. O ginkgo biloba é uma planta medicinal ancestral da China que é bastante rica em flavonoides e terpenoides, tendo assim uma forte ação anti-inflamatória e antioxidante. O ginkgo biloba melhora a microcirculação sanguínea, aumentando a quantidade de oxigênio disponível em vários locais do corpo. Um desses locais é o cérebro, por isso... O uso desta planta pode facilitar o pensamento e aumentar a concentração, já que existe mais sangue chegando no cérebro para o seu correto funcionamento. Além disso, como também possui ação anti-inflamatória e antioxidante, o uso contínuo de ginkgo biloba também pode, de forma significativa, evitar o surgimento de cansaço mental, especialmente em pessoas muito ativas. O ginkgo biloba combate a ansiedade e a depressão, regula a pressão arterial, melhora a saúde do coração e ainda. O ginkgo biloba aumenta o equilíbrio hormonal e a circulação sanguínea na região genital levando mais sangue ao corpo peniano, o que acaba ajudando os homens com disfunção eréctil e ejaculação precoce. Agora como tomar o ginkgo biloba? O modo de uso do ginkgo biloba como suplemento alimentar e combater a ereção e a ejaculação precoce. A dose ideal e padrão é de 40 a 120 mg, 3 vezes por dia. O ginkgo biloba devem ser ingeridos com um pouco de água e sempre depois das principais refeições. Para facilitar sua absorção agora meu garoto é só cair para dentro e colocar em prática esse macete top top lembrando esse método não é a cura definitiva da ejaculação precoce e sim uma ajudinha extra assim como eu você já deve ter feito de tudo para acabar com a ejaculação precoce já fiz coisas inimagináveis para alcançar a tão sonhada cura depois de tanto sofrimento encontrei o protocolo para a cura definitiva da ejaculação precoce se você está em busca de algo parecido você está no lugar certo para curar definitivamente o seu problema. Vou deixar um link na descrição do vídeo com o protocolo da cura definitiva de ejaculação precoce. Clique nesse link abaixo e conheça o protocolo que mudou a minha vida sexual. Assim como eu e muitos homens pelo Brasil afora. A ejaculação precoce tem cura e é simples o tratamento. Clicando no link abaixo você irá seguir o passo a passo e irá ter acesso a um tratamento mais eficaz do Brasil. Corra enquanto há tempo meu garoto. Fazendo isso. Vai receber o guia definitivo, mais completo pelo seu e-mail de forma mais discreta possível. Nem a sua mulher ou namorada vai saber. Somente você. Faça isso quanto antes e acaba com esse sofrimento logo. Depois que você aderir ao grupo de homens mais fudelão do Brasil irá me agradecer. Depois é só colocar em prática tudo sobre uma boa trans e se sentir um super-homem altamente preparado para controlar a sua ejaculação. Irá gozar somente a hora que quiser. Então é isso meu garoto.